Uh, hoje a gente vive em uma era de informação. É muito, muito comum confundir informação com conhecimento. E acabamos criando alguns preconceitos sobre isso, que podem prejudicar bastante o nosso aprendizado, o nosso conhecimento, o nosso desenvolvimento. Porque você cria uma frase que eu considero fatal para o aprendizado. É o famoso eu já sei. Então é muito cuidado com o eu já sei, cuidado com o eu já sei. Imagina o seguinte, imagina o seguinte, um círculo, tá? Esse círculo representa tudo o que existe, ou pelo menos tudo que você sabe que existe. Deve existir coisas que você e eu não sabemos que existem, mas esse círculo representa tudo o que a gente sabe que existe. De tudo que existe, ou de todo esse círculo, quanto você realmente sabe? Quanto você pode afirmar, eu sei, senta aí que eu vou te explicar. Eu, sinceramente, sendo muito otimista, eu acho que a gente chegaria num 5%. Mas eu acho que a gente tem que bater uma dose, uma grande dose de otimismo aí. Por que, que eu estou falando isso? Porque a gente ouve falar, a gente vê na internet e acha que sabe. Ah, isso eu já sei. Ela já sabe porque viu isso em algum lugar, mas não quer dizer que saiba. E qual é o grande problema disso? É que quando você diz... Uh, que já sabe, imediatamente você fecha a sua capacidade de assimilação, a sua capacidade de aprender. Você bloqueia seu cérebro, você bloqueia sua mente, a partir daí você não aprende mais. O que, que seu cérebro vai fazer com toda a informação que vier a partir do eu já sei? Ele vai colocar numa prateleira, na prateleira do eu já sei, e vai ficar lá criando teia de aranha mofando. Tá? Quando você precisar, você não vai conseguir acessar. Eu vou te mostrar muita coisa nova, que você não conhece, que você nunca ouviu falar, mas também eu vou falar muita coisa que você já viu, que você já conhece. É por isso que eu te peço, cuidado com o eu já sei, porque mesmo falando coisas que você já conhece, eu posso estar falando e provavelmente eu vou falar de um jeito diferente, de uma maneira diferente, para que você veja isso de um outro ângulo e para que você aplique isso de uma outra maneira para tornar isso útil e produtivo para a sua vida. E talvez, você tenha visto falar, mas você não saiba, pelo menos da forma como eu pretendo te mostrar, como eu vou te mostrar.